Olá, aqui é Thiago Souza, sou hoje CEO do Corrida Perfeita e um dos fundadores junto com o André Ascar, da nossa empresa, da nossa plataforma de treinamento para atletas, se você não me conhece, né? E hoje eu estou aqui para anunciar uma grande novidade, principalmente para você que é nosso cliente do Clube Corrida Perfeita. Nós estamos iniciando um trabalho para fortalecer o que nós chamamos de comunidade, ou seja, as comunidades, né? a comunidade e as menores comunidades ali que estão dentro dessa comunidade maior. Dos clientes que treinam com o Clube Corrida Perfeita, e por que não também, alguma, de alguma forma e de alguma maneira, aquelas pessoas que acompanham o nosso trabalho, mesmo não sendo clientes da nossa assessoria online. E eu estou aqui hoje com a Rosaura Macedo, que já está com o Corrida Perfeita há muito tempo, nossa, nossa colaboradora aqui, é, desde 2018, né, Rosaura? 2018, quatro anos. Exatamente. Então seja muito bem-vindo aqui a este vídeo, onde a gente vai apresentar a Rosaura, que trabalhou muito tempo com a gente na linha das redes sociais especificamente, na redação de conteúdos e agora ela vai assumir essa área de gestão de comunidade. Eu estou aqui nomeando oficialmente a Rosada como gestora de comunidade ou no inglês aí o pessoal gosta de deixar mais chique, né? Community Manager, né, Rosalara? Hum. Pino! Exatamente. Seja muito bem-vinda e tá para o pessoal conhecer um pouquinho mais você conta um pouquinho da sua história com a corrida aí porque aqui tá cheio de corredor, corrida perfeita, Não faria mais sentido ter corredores trabalhando com a gente. De onde Com você certeza. é? O que, que você corre, o que, que você come antes de correr depois. <risos> Durante a corrida. Então, tudo bem, gente. Eu sou a Rosaura. Eu tô falando aqui de Minas, o Corrida é Perfeita, para quem não sabe, a equipe toda é remota, né? Tem um bocado de gente em Brasília, mas tem fédia, um bocado é? a bocado maior a maioria tá aqui fazendo, fazendo um híbrido, né? Isso mesmo, e eu tô aqui no interior de Minas, em Caxambu. Né, é cidade, da água das boa, águas né? minerais isso mesmo, Estância é. hidromineral quem quiser vir visitar, vale a pena então, gente eu tô aqui no Corrida Perfeita já tem quatro anos entrei na equipe como redatora fui social media trabalhei nas redes e hoje tô assumindo esse desafio aí das comunidades aqui com a, Corrida, com a equipe do Corrida Perfeita bom, falando só uma pincelada também sou corredora amadora não das fortes aí triatletas, como tem uma turma aí né, na, na equipe, mas eu dou um pedalzinho de vez em quando, um wi-tai, essas são as minhas praias. Eu então, eu sou bem da corrida amadora por diversão, por prazer, como, assim como grande parte dos nossos clientes, dos nossos alunos que correm por prazer, por, por saúde, buscando né, esses benefícios da corrida. Bom, eu tô aí um pouquinho machucada no joelho, mas tô chegando de volta à meia-maratona e tá começando a morder um bichinho aí da maratona, quem sabe? <risos> Machucou no joelho e não foi correndo, foi nesse tal de Mai Thai, né? Não, não, não foi, foi não? correndo. Foi, não, foi, não foi correndo, não. Foi Eu machuquei foi Mai... na canela, no Mai Thai. foi uma, uma lesão na canela. Mas já tá recuperando aí, já, já, eu tô... Tá pouco que falei, voltando. eu não vou, vou correr, não, vou fazer lutas para não machucar. Não, não. <risos> Inclusive, aí eu tô, é, eu tô com um quadro de condropatia mas já tô recuperando, então já voltei a correr, mas tô indo aos pouquinhos, né? Bom, final tá do voltando. ano tem pampulha. Certo, mas estaremos lá, o time da Corrida Perfeita, vamos até falar um pouco disso hoje, nossa presença nas provas, né? E só para a gente falar um pouquinho, iniciando aqui, o que é essa ideia de trabalhar a gestão das comunidades, é importante, já falei no começo, reforçar para quem não sabe, não tem essa noção exata, o Corrida Perfeita, principalmente de 2019 para cá, ele se consolidou como uma assessoria online de treino, uma assessoria diferenciada, né, que traz os conteúdos que o Corrida Perfeita já tinha, da parte técnica, de enfim, tudo aquilo que você precisa saber para ter um, um desenvolvimento na corrida segura e saudável, a parte de exercícios que nós oferecemos de força, entre outros, e as planilhas de treino, junto com o acompanhamento e o atendimento dos treinadores, de forma bem diferenciada, oferecendo um aplicativo próprio, exclusivo, enfim, um trabalho bem diferente. E isso se tornou uma assessoria, de fato, né? online, como eu falei para você, e nós chegamos ao ponto de temos essa comunidade hoje de clientes, né, de pessoas que treinam com a corrida perfeita de for, no formato online, né, dentro dessa assessoria, um número maior, mai, maior de 4 mil pessoas já, né, me embolei aqui com as palavras, mas temos mais de 4 mil pessoas é, treinando com a gente na nossa assessoria online, espalhadas por todo o Brasil e também muitos brasileiros no exterior e falantes de língua portuguesa também, né, que estão com a gente é, em países como Portugal, esses dias entrou uma pessoa de Moçambique, Rosário, você tem uma ideia. Bem legal né, isso, de alcance. E a gente tem essa essência online, mas de todo modo, desde o princípio, a gente criou estruturas para que essas pessoas que entram para o time ou treinando online nas suas cidades se conectassem. Né? Nós criamos grupos... É, hoje são grupos que estão no Telegram, onde as pessoas podem interagir a nível nacional ou a nível mundial né? também, podemos falar assim, e a nível local, né? em algumas comunidades locais, nas cidades que temos muita presença de pessoas, pessoas ali específicas em um determinado local, né? tipo São Paulo. Em são Paulo, qualquer coisa que você fizer no Brasil vai ter um monte de gente, então lá tem uma comunidade de São Paulo, temos a comunidade de Brasília, que é a nossa sede, e por aí vai de alguns outros locais. E esse trabalho todo ele sempre foi tocado, digamos, com o objetivo de deixar um espaço para que as pessoas interagissem. Né? E essa interação, a gente sabe que é muito importante no universo da corrida, as pessoas se motivam, elas se ajudam com suas histórias. Quando alguém tem uma dúvida também mais aberta, que pode ouvir a opinião de pessoas em relação ao produto que usou, ou a dificuldade que teve. Enfim, esse, esse trabalho sempre aconteceu dentro da nossa comunidade. É um grupo que se ajuda muito. Né? E agora a gente está fazendo o quê? dando mais formalidade nossa, ao, ao nosso envolvimento, né, Rosaldo, nesse, nesse relacionamento que as pessoas têm, porque a gente entende que, que quanto mais os corredores se relacionam e se ajudam, melhores resultados eles podem ter também, ou mais motivados eles podem estar. Por isso que a gente está criando, muito além de criar esses espaços para os corredores interagirem, a gente está passando a criar agora com essa gestão de comunidade que a Rosalda está assumindo, vai falar um pouquinho mais a respeito, é, criando ferramentas para que o Corrido Perfeito, de forma ativa, né, investindo recursos, é, ajude a comunidade a estar mais junta, a interagir mais, e não só no online, tá bom? Isso envolve, inclusive, o nosso trabalho, como eu falei agora há pouco, estava falando de prova, né, o Zaro que está na Pampulha no final do ano, é fazer desenvolvimento das pessoas acontecer a nível presencial, agora que já estamos num momento, digamos, um pouco mais tranquilo em relação à pandemia, a encontros presenciais, começamos, de fato, a colocar esse objetivo em prática, né? tanto para treinos presenciais, começando o um piloto na nossa sede em Brasília, estamos partindo para São Paulo agora, também quanto nas provas, onde é uma baita oportunidade da comunidade se engajar, não só no dia da prova, né? mas bem antes, desde quando começa o treinamento, desde quando você se inscreve na prova, já começa um relacionamento em torno disso. Então, a gestão de comunidade do Corrida Perfeita vem justamente para isso, para fortalecer a interação entre os membros e ter, ter vocês se ajudando cada vez mais e se encontrando cada vez mais quando possível, se conectando cada vez mais para que vocês tenham uma jornada cada vez mais é, saudável e prazerosa na Corrida, se assim podemos dizer, né, Rosal? O que você tem a falar a respeito desse novo Exatamente. trabalho que se inicia? Exatamente isso. A gente quer que a nossa comunidade seja um espaço de diálogo, seja um espaço de troca, né? Como já vem sendo... Inclusive. Seja cada vez mais, né? É, o objetivo, que acho que a gente se... já faz tudo isso, né? Mas é fortalecer isso. Exatamente, exatamente, fortalecer esse espaço que até então foi crescendo naturalmente o diálogo tanto entre os atletas quanto entre os atletas e os treinadores que também estão presentes na comunidade, então a gente quer fortalecer e até ampliar esse, esse espaço de diálogo, de convivência, então é assim, é diferente da atuação, em redes, como a gente faz né, abertamente no Instagram, no, em outras redes sociais, que são, também são comunidades. Porém, agora é a nossa comunidade, o nosso espaço, o nosso, é, o nosso espaço de diálogo, né, o espaço para né? os atletas sendo fortalecido. Então, uma das coisas que vai ser bem interessante é a gente estar tá ouvindo mais os atletas e melhorando o nosso produto em consequência de ouvir mais então esse espaço da, da comunidade que a princípio é um espaço dentro do telegram vai se estender para outras frentes outros conteúdos nós teremos uma outras ações como o Thiago já comentou aí ações inclusive presenciais é. Então, o nosso objetivo é fortalecer esse diálogo, essa interação entre os atletas da comunidade, fortalecer e apoiar também iniciativas locais, que muita gente às vezes está espalhada, né? os nossos alunos às vezes estão no interior, eu mesmo, né? estão em Cachambu no interior e tudo mais, querem ter um movimento local, nós vamos apoiar, abraçar... Essa, essas, esses, essas, essas iniciativas locais é um dos nossos objetivos e também tudo isso a gente vai for, fortalecer para criar um vínculo de acordo com, com o ambiente, criando um ambiente na verdade saudável para que a, a sua corrida esteja em dia, o seu movimento esteja em dia e as pessoas estejam praticando a corrida com prazer com rotina, com frequência, né? para que ninguém desanime da corrida. Isso. Então, é um espaço que vai motivar as pessoas Lu... a se manterem ativas. É, exatamente. Um dos objetivos é que a jornada de ninguém seja solitária. Né? Exatamente. E às vezes, dependendo de onde a pessoa esteja, ela não tenha condição de fazer uma interação presencial com, essas, com esses movimentos que a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais a respeito, mas que ela possa se sentir abraçada, apoiada cada vez mais é, e a gente fortalecendo, como a Rosora falou, algo que já existe, mas a gente criando agora rotinas, criando eventos, enfim, definindo ações para que esse trabalho se fortaleça. E, inclusive, né, como a Rosora falou, a ideia é que é, esse trabalho faça uma maior interação entre os nossos membros acontecerem, mas também fortalece um braço de comunicação é, da Rosa, da, da, do, dos nossos alunos com a equipe. Né? Você tem acesso hoje direto aos nossos treinadores, pode conversar com a gente, mandar sugestões, mas também vai, vai ter mais um canal, que é a gestão de comunidade hoje na figura da Rosaura, no primeiro momento, em que você vai poder dar sugestões, como a Rosaura falou, né, que pode ser feito, que não pode, enfim, né? um, um espaço de diálogo a mais com a nossa empresa, né, Rosaura? Exatamente. Então, a gente vai ter uma série de ações, vou dar uma, uma pincelada aqui, em algumas Vamos lá das para essas ações aí que estão aqui, na... tô aqui com a pauta na mão aqui no celular. Então, então colocou aqui pra de ações gente que tem várias ações imediatas que você vai começar a tocar agora, né? Então, quais ações mesmo. imediatas são essas? Então, a gente já começou a fazer algumas delas, como você mesmo já falou, né, Tiago? Treinos presenciais que estão hoje em Brasília, mas a ideia desde o início é trazer isso para outras cidades. Então, o, plan, o projeto piloto em Brasília já começou, tem sido um sucesso, e nós vamos ampliar isso para outras cidades, esse é um isso. ponto da comunidade. Outro ponto que o Tiago também já mencionou, são as, a participação nos eventos. No início do ano, a gente já fez um calendário de participação em provas de corrida, provas grandes, em todo o Brasil, em todas as regiões, e nós estamos, né, avaliando a inclusão de novos eventos e tudo mais. O próximo, agora, vai ser a SP City que nós incluímos depois no calendário, mas o calendário, vamos deixar aí no link, na descrição do link, o calendário de provas, para quem estiver interessado em saber onde que a gente vai Isso. estar esse ano, pelo menos Exatamente. a princípio. É. Aí cabe até um reforço sobre essa questão de participação das provas. A gente quer fazer um, algo muito mais estruturado, criando uma programação especial para os clientes é, quando couber, né? E aí algo que eu estava até conversando internamente aqui com o time é que a gente tem que só ter atenção que é importante a gente investir nos locais onde a gente tenha uma presença mínima de de alunos. Né? Eu sei que muitas vezes você está numa prova e gostaria de ver o time da corrida perfeita lá, né? pessoas lá, mas às vezes está você mais uma pessoa ou enfim, né? Às vezes né? não é viável disso. até financeiramente falando mesmo uma corrida perfeita colocar uma estrutura lá, sendo bem sincero com você que está nos escutando. Então, é, só peço que tenham consciência sobre isso. Então, a gente acaba colocando as provas que realmente tem mais presença de atletas, né, de, de clientes do Clube Corrida Perfeita. E para a gente ter muito mais em várias provas, o que, que você tem que fazer? Convidar mais pessoas para vir treinar com a gente, né, para fazer parte dessa comunidade, principalmente a nível local, que as é suas provas onde você está. Se começarem a ter muito volume de clientes, nós, naturalmente, elas passam a estar elegíveis para ter esse trabalho mais específico nosso de fortalecer nossa presença e a comunidade nesses eventos, não é, Isso mesmo. Presencialmente, a gente realmente precisa viabilizar né, a presença do Corrida Perfeita. Mas nós, nós estamos movimentando a comunidade exatamente para isso, para abraçar também as regiões que estão mais, é, com menos alunos e tudo mais, então é uma das nossas ideias ter esse envolvimento também, vamos chegar lá hum. Além Eu acho que já posso adiantar o um spoiler hein, Nosora, porque tem a ver com, com, esse, com é, esse assunto tem, tem, Posso tem adiantar dois... antes de você falar Podendo. das outras iniciativas que estão aqui na pauta? Pode, pode sim, então, solta o spoiler aí é, Então, exatamente pessoal, esse aqui foi uma ideia maluca que surgiu de minha parte, inclusive é, que é o seguinte, eu acabei, falar, eu acabei de falar agora sobre viabilidade. Quando a gente fala da viabilidade, não só das, das provas, da participação nas provas, mas também tem essa viabilidade da gente mesmo estruturar treinos presenciais. Né? A gente está fazendo, qual o modelo que nós criamos, para quem não sabe ainda? É, nos locais onde há essa viabilidade de público, fazer um encontro semanal, geralmente aos sábados, ou eventualmente aos domingos também, em algo especial, ou dentro de alguma prova. Onde mais do que ser um treino presencial, porque o seu treino vai continuar sendo prescrito pelos treinadores de forma remota para você fazer onde quiser, na hora que der, é, é para ser um espaço onde você tem um canal a mais de contato com treinadores nesses treinos para tirar dúvidas, para ouvir dicas ali sobre sua técnica, sobre exercícios, sobre a corrida, enfim, de uma maneira geral, e ter essa interação de comunidade também. Então, seja o um treino presencial semanal que a gente lançou aqui em Brasília acho que a gente vai para a oitava semana agora, finalizando o piloto, de forma seguida, tem vários objetivos, um deles é essa questão do fortalecimento da comunidade. Mas ele, como eu disse, também entra nessa característica de, às vezes, não ser viável em cidades menores, cidades que não tem muitas pessoas na corrida perfeita, né? E em cidades que realmente, enfim, a gente sabe que o interior, tudo chega mais difícil, né? Rosário moro no interior, sabe como é que as coisas funcionam e cidades menores nesse sentido, ou bairros mais afastados de grandes centros, nós estamos estudando uma forma de criar comunidades locais abraçadas e organizadas com você, nosso cliente. Né? Então, isso é uma ideia muito legal, a gente está vendo até se dar o nome disso de Embaixadas do Corrida Perfeita, né? de, enfim, algo nesse sentido onde a gente identificar ali que um mínimo número de pessoas treina com a gente esse cliente que tiver interesse tiver perfil vai estar apto ali a se tornar um embaixador local né um enfim um, um, um community manager local se a gente pode dizer né rosado assim é, para que a partir desse número mínimo de pessoas nesses locais que treinem com a gente nós apoiarmos esses encontros né onde ali você tenha receba algum apoio de estrutura enfim coisas que a gente pode fazer para apoiar essas pessoas localmente para que elas se reúnam né, é, em torno do Corrida Perfeita, da marca Corrida Perfeita, mas como parceiros mesmo de treino ali, um ajudando o outro a evoluir na corrida e ter esse canal ali de, de resenha, como a gente sempre fala, né, que é bem bom. É, e isso, inclusive, pode passar a existir, nós estamos ainda estudando muito essa, essas possibilidades, a partir de grupos que você já tenha. Então, tem muitas pessoas que, a Rosada mesmo tem um grupo de amigas corredoras, né? muitas vezes as pessoas têm esses grupos locais, que já tem até nome, e esses grupos eles podem ser apoiados pelo Corrida Perfeita também, desde que essas pessoas que façam parte tenham um número mínimo ali que sejam clientes do Clube Corrida Perfeita para que isso seja viável. Isso é muito importante também. Então está dado spoiler, muito em breve a gente vai chegar sobre essa, essa novidade aí de fazer esse movimento de comunidades tocada pelos, próprios, tocada pelos próprios membros do Clube Corrida Perfeita. Isso vai ser muito legal. Pra quem é do futebol aí, a ideia surgiu meio que em base nas ideias das embaixadas que isso. os times têm de futebol que se reúnem por, por todo o Brasil. Então, a galera que curte essa pegada de se encontrar, mas nem pra falar de futebol, não, é para coisa muito melhor, é para correr e é cuidar da saúde. Então, em breve, novidades, né, senhora Rosada? Tá do spoiler? Isso... <risos> Poxa, já foi para spoiler, hein? <risos> mas não, é isso senhora. mesmo. A ideia, a ideia é essa, é unir todo mundo em torno da marca do Corrida Perfeita e mais do que a marca do Corrida Perfeita, é o que a marca representa, né, que é um... Que ela faz ela pelas pessoas, né? Exatamente, representa uma corrida com prazer, uma corrida com saúde, uma corrida em que se faz amigos, uma corrida em que você interage, uma corrida que você socializa, uma corrida em que você melhora o seu humor, né? vence uma série de doenças físicas ou emocionais. Então é isso tudo que a gente quer ampliar para várias pessoas. E essas pessoas estão em localidades diferentes, inclusive tem gente até no exterior. Então nada mais justo do que a gente incentivar essas iniciativas bem locais. Então essa é a nossa visão mesmo. Queremos ter esse espaço de diálogo com todo mundo, onde todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, <risos> desse Exatamente. nível, né? Show de então bola. só. só Aí, voltando às outras terminar... ações, então já que a gente já deu o spoiler, tem mais duas ações que estão aqui na lista que você vai começar a tocar muito em breve, que são muito importantes compartilhar com as pessoas também, né? Isso mesmo. A, a primeira delas, é, a que ficou faltando, é, são os rituais de, comuni de comunicação dentro da comunidade. Quem já está aí nos grupos do Telegram já deve ter notado que está havendo mais enquetes e tudo mais, porque isso é muito importante para a gente. Né? Quem puder, aí, já vou pedir para responder as enquetes, porque isso nos ajuda mesmo a tomar decisões com a sua colaboração como atleta do Corrida Perfeita. Por exemplo, eventos que a gente deve participar ou não. Enfim, nós queremos envolver todo mundo nas tomadas de decisões. Então, é muito importante estar tá aí colado no Telegram, vendo os enquetes e interagindo com esses conteúdos e com esses rituais. Em breve, a gente vai ter outros rituais também, né? É, uhum. Quando uma pessoa entra né? no... De boas-vindas e tudo mais, esse tipo de coisa também vai ser mais organizadinha, que a gente estava ainda. né Iniciativas de... recorrentes de nossa parte, fomentando a comunicação entre a comunidade, entre a comunidade e a gente, né? Exatamente. E isso Bacana. vai ter um. só para lembrar que quem não no você... Telegram, né? Lá no nosso aplicativo, na ABA Clube, tem um botãozinho bem aqui, ó. Grupos do Telegram, aí você vai cair lá no nosso site, onde. Você acessa o nosso aluno, o nosso cliente Os grupos do Telegram regionais, gerais Entra em todos que você puder lá Que vai ser muito legal, a comunidade é muito fera Eu sou muito feliz por esse grupo, do jeito que ele tá lá E também direto pelo nosso site você acessar pelo login, você vai lá no, no Extras, lá tem os grupos do Telegram também Isso mesmo Tem grupo de cidade Por estado, por região Inclusive pra falar por de interesse. tênis, para falar de relógio, enfim, tem de tudo é Se que... você não curte muito um grupo Você pode ficar lá só na no canal de avisos, recebendo só esses comunicados e interagindo com eles. Né? Porque às vezes o pessoal não gosta daquele feed lá rolando um monte de assunto, né? Então, mas para não perder nada, para não perder nossos comunicados, é importante não ficar só atento aos e-mails e posts do app, mas também ficar atento a, a esse canal de avisos que está lá nesse mesmo link onde você entra e não fica no meio de um grupo conversando com a gente, só recebendo e quando quiser comentando alguma coisa, né, Rosara? Exatamente, que é o. É o... De acordo com cada perfil, a gente tem a comunicação para todo mundo. Né? É Eita. recomendado realmente entrar no grupo de avisos, no canal de avisos, para não perder nada e inclusive poder participar dessas enquetes que nos ajudam bastante. Outra ação e a última que nós vamos fazer são pesquisas. Ninguém faz nada, ninguém toma nenhuma decisão correta sem pesquisar. Então, por isso já preparem aí o pessoal que já é da nossa assessoria, preparem-se porque em breve eu estarei entrando em contato com algumas pessoas aleatoriamente para fazer uma pesquisa mesmo de opinião qualitativa, entender a sua jornada, entender como estamos participando da sua jornada e como a comunidade pode afetar a sua jornada na corrida. Isso é o mais importante que eu preciso entender para pontuar essas ações melhor e fazer também, junto com toda a equipe, um produto melhor para to todos os atletas, de todos os níveis. Então, Exatamente. em breve, eu entrarei em contato pelo Telegram, por áudio, pode ser ligação, pode ser vídeo, de acordo com o que for melhor para a pessoa. E também vou disparar, em breve, uma pesquisa quantitativa, que vai demorar Três, quatro minutos para a pessoa responder só em super pontinhos. Rápido. É super rapidinha mas que também vai nos ajudar a, a metrificar todas essas questões. Então, conto com a ajuda de todo mundo aí para responder isso, tá bom? Show de bola! E aí, lembrando que a Rosaura vai ficar à frente, eu até falei. É, a gente estava conversando aqui que vai ser a cara da Rosaura mesmo, o nosso inbox no Telegram. É, então. É, a Rosário que vai responder esses inbox lá, né? Sobre esse relacionamento de comunidade. Então é muito importante você levar esses assuntos para lá. E eventualmente, se você estiver meio perdido para buscar ajuda, ela vai te direcionar para o caminho certo. Até porque não tem muito como estar tá perdido hoje na nossa app, né? Na nossa app, quando você precisa de uma ajuda, eu vou até abrir aqui ela de novo. Bem aqui em cima, tem o um menu ajuda aqui no alto. Deixa eu ficar para bem aqui. Onde você acha o WhatsApp dos treinadores. Esse negócio de ficar mostrando a tela e mexendo o dedo ao mesmo tempo, não é comigo. Não sou bom nisso, não. Aqui, ó. Ajuda. Lá tem o WhatsApp dos treinadores, onde você vai tirar dúvidas específicas sobre os treinos, né? Tem os canais de suporte técnico, etc. Mas se você chegar na Rosaura ali e, de repente, estiver perdido, ela vai te mostrar qual caminho, tá? Mas o objetivo com ela é, de fato, falar sobre os eventos, né? Sobre possibilidades de, de ideias dentro da comunidade, de gerar interação, gerar movimento entre as pessoas, tudo bem? Mais até algum recado, rep... Rosaldo? Até mesmo, só complementando, até mesmo para reportar alguma atividade que não esteja muito legal na comunidade. Então, Sim. isso daí também é. pode falar comigo. O community manager acaba sendo um moderador também, né, da comunidade. Então, isso é importante. Então, fiquem à vontade para acioná-la e tirar essas dúvidas. Algum outro recado fora esses, Rosaldo? Não, é apenas agradecer a oportunidade né, Que eu saí De uma área para outra área No Corrida Perfeita, agradecer aqui publicamente O Thiago, o André e a equipe A confiança e agradecer Também os alunos do Corrida Perfeita E dizer que a gente está junto nessa jornada E eu estou aqui para o que todo mundo precisar Muito bom Zola. Eu que agradeço a confiança de você Topar esse desafio né, De estudar para começar a fazê-lo E eu acredito o convite veio porque tem sua cara, eu acredito. Você topou, então acho que você acredita nisso também. Claro. Eu acho que é um braço forte que nasce é, de forma mais estruturada agora, porque já nasceu há muito tempo, né? mas assim, se renasce né? de forma mais estruturada que vão ajudar as pessoas a cada vez mais alcançar a sua corrida perfeita, que não é só a corrida rápida, que não dói nada, que eu não sofro, mas é aquela corrida que você tem prazer em todos os aspectos tanto do ponto de vista ali do individual, né, executando seus objetivos é, de saúde, de desempenho e tudo mais, mas também do ponto de vista social, né, essa questão da comunidade é basicamente, se a gente for reduzir em uma palavra, é social, é sociabilizar. E a gente sabe que tantas pessoas hoje gostam desse aspecto e nós estamos fortalecendo esse braço, mesmo tendo nascido digitalmente enquanto empresa. E aí a gente também aproveita, eu aproveito a oportunidade, em nome de toda a equipe do Coisa Perfeita, para agradecer a sua confiança em treinar conosco e estar conosco nessa jornada. Espero que nossa relação dure muitos anos, que a gente consiga melhorar cada vez mais no que a gente faz. Nós temos evoluído, isso é um tipo de grande orgulho é, para toda a nossa equipe e se você não faz parte do Clube Corrida Perfeita ainda, fico com o convite, né? o link vai ficar aqui embaixo, corridaperfeita.com.br temos duas opções para você treinar conosco, uma opção mais econômica onde você tem treinos feitos pelos treinadores e tem treinadores disponíveis de forma aleatória para tirar suas dúvidas é, quando você tem né? você aciona lá os treinadores, quem estiver disponível lá na central te ajuda e tem um plano personal para quem gosta de um acompanhamento um a um gosta de disciplina, porque o treinador vai ficar ali de tempos em tempos, né? Monitorando o seu treino para verificar o que você fez e para escrever o próximo ciclo. Precisa dessa disciplina, desse acompanhamento. Esse plano personal vai te ajudar também. Os dois estão explicadinhos lá nessa página corridaperfeita.com.br, o link vai ficar aí na descrição do nosso vídeo. Algo mais, Osaura? Só isso, e muito bem-vindos todos que vierem nessa jornada com a gente. Valeu, Rô. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Um forte abraço. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tchau, tchau. Um abraço.